Galera, é o seguinte, ó Primeira coisa que eu vou precisar que vocês façam É que vocês entrem num clã Procurem aí o clã Brunão Rivals Põe Brunão, põe Brunão só, sem acento Brunão normal E vocês vão achar o clã Brunão Rivals Põe, escreve Brunão Dessa forma que tá escrito aqui em cima E entra no clã lá, pede pra entrar no clã Quem vai participar? Só os subs Que estão aí confirmados no torneio, tá bom? Que aí a gente já vai... Dar andamento daqui a pouquinho, porque acho que vai ficar mais fácil Bom, vou mostrar as telas pra você Reboleira, você vai jogar num grupo aí, hein, mano Já tá ligado aqui, hein, o grupo tá doideira Ah, cachorro, vamos que vamos Meu grupo <risos> <amor>, tá ansioso <risos> Bom, primeiro eu quero mostrar aí pra galera A premiação, né, galera Não, premiação não, vamos mostrar os grupos Primeira fase, então, teremos grupos E aí os melhores dos grupos vão se classificar pra grande final Então vai ser da hora, vai ser bacana então vamos lá, os grupos são esses aqui, rapaziada Tá na tela pra vocês os grupos, fase de grupos Cada grupo joga 3 mapas E os dois primeiros colocados de cada grupo No final dos 3 mapas Vão pra grande final O grupo do Rebola é o maior grupo, com 6 pessoas Já tava querendo me derrubar <risos> Já quero derrubar o Rebola já. Já, ó, Rebola, Bela Nube, Felipe, Silo 23, Goblin Letty, a Joicinha e o Zika da Leste Desse grupo passam dois O grupo 2 tem o Cad7, Nando Bueno, o Redzin O Red, né, o Redzin O Lucão, o DS Grande O grupo 3 tem o C Shadow Danny, João, Tel Castro, Elpsi e Casquinhas Esse, o grupo 3. O grupo 4 tem o Bote, o Lord Max, o Dantas Washington Mendes e o JK Christopher E o grupo 5, pra fechar, tem o Gaiteiro, a Vick O Guerra, né, o Gangue de Elite O DeLima e o vitor 96. Esses são os cinco grupos Vai passar dois de cada grupo Então vocês vão ter que brigar pelo ticket O ticket pra grande final, né? O grande ticket pra grande final Pra você poder chegar na grande final aí e participar Vamos ver, hein? Vai... Aí, ó Tem aí cinco grupos, participam Passam dois Ah, mas qual o mapa que a gente vai jogar? A galera tava perguntando Você também quer saber, né, Reboleira? Pô, oh, eu tô aqui já na preparação <risos> <risos> Bom, os mapas são esses Tem um mapa troll no meio do caminho, tá, gente? Sempre vai ter, não tem jeito Primeiro mapa, primeiros mapas aí Os mapas do, da fase de grupos, melhor de três. Os mapas são esses aqui, ó Caraca Aves, look 9 que a É o Caverna Convulsiva Ao contrário O primeiro mapa, o segundo mapa é o Passarela Real E o terceiro mapa É o Quedas Caídas Acho que eu fui um pouquinho troll nesse aqui Quedas Caídas tava rolando, né, agora Exato, é, é verdade Ainda bem que eu treinei bastante Aí, ó, já dá. É verdade, tá? Eu também joguei nele, pode crer Dá, Já tem, A galera treinou, pelo menos no último já treinaram E aí, galera, esses são os mapas da fase de grupos, né? Na fase final a gente fala depois como é que vai ser, tá? Acho que é melhor pra não confundir a galera Ah, Bruno, mas o que, que eu ganho com tudo isso daí, cara? O que, que eu ganho com tudo isso daí? É o seguinte, rapaziada, a da premiação é essa daqui, ó Tá na tela pra vocês O primeiro lugar leva 100 reais em gift cards 100 reais em gift cards Segundo lugar ganha 30 reais em gift cards e o terceiro lugar ganha 20 reais em gift card Então você vai poder aí comprar umas geminhas Comprar uma skin, comprar algumas coisas aí Pra você deixar sua conta maximizada Ou um pouco melhor, pelo menos Pra tela, meus amigos Vamos lá Calisto já tá caindo, já caiu Calisto, mano Já caiu Calisto, o Theo tá ali tretando com o Red Deu uma respeitada de boa, tá de max o Theo Nossa, que isso que treta insana. Meu Deus do céu. Charopeta de bibi. Que isso? Caiu o Guga. Já vai tentando pegar a Max ali. Não, nossa. Não conseguiu o Reboleira Deu uma respeitada. Voltou. Pra não ter problemas. Deu uma tranquilizada ali. Porque cair agora dá ruim. Lá em cima o Nando caiu de novo. O Nando caiu de novo, mano. O Nando não consegue pontuar, mano. E o Red agora vai pra cima da Bela Pra tentar finalizar a Bela Nossa, o Red eliminou a Bela também Já tem quatro pessoas Só mais um, o resto pontua Xarope Red, rebola e tel Xarope, Red, rebola e tel Dois Edgar Uma Max E uma Bibi Agora todo mundo aí na tela pra vocês Olha lá o Redzão preparadão Top demais Rebola o Theo de longe tentando controlar ali para um vir mais próximo. Ó, o Xarope tentou ali. Utilizou seu bastão. Tá treta. O Redzão ali tá preparado. Nossa. Nossa, treta. Caiu o Xarope. Xarope ficou em terceiro. Xarope em terceiro. O rebola caiu em quarto, mano. Caraca, ficou muito próximo. O redzão caiu e o Theo ficou em primeiro. Redzão. Em... Já tem o red ali, ó. Sendo focado. Vamos pro jogo. E aí a gente vai ver como vai fechar esse... Opa, caiu ali um já... Ah não, foi um É, caiu um ali Esse mapa também é muito conhecido Todo mundo joga Novo sub, valeu Márcio Gil Conseguiu né Marcão? Muito obrigado Márcio Gil, tamo junto de verdade Valeu pela, pelo sub com o Prime muito obrigado, cara, muito obrigado mesmo, mano Valeu de coração, hein, cara Valeu todo mundo que tá virando sub aí, é nóis E ó, a próximo, O próximo Brunão Rivals é de Clash Royale, hein A gente ainda vai ter de PUBG Vai ter de COD Mobile Dá pra fazer de Among Us Dá pra fazer algumas... Opa, caiu o Calisto! O Nando tá bem ali agora, hein O Rebola pulou agora, pegou o Shadow Pegou o Shadow Acabou pegando o Shadow O Rebola tem a missão cumprida, já Chupa Shedon, vacilão <risos> Shedon não vai pontuar Então o Nando pode ter chance De pegar Só o Nando Só o Nando que tá aí ainda tem chance de pegar Casquinhas caiu pro Nando Quatro pessoas Rebola, Nando, Xarope E Red O Red tá indo bem agora Dan. conseguiu. Olha o Red, nossa escapou Ia cair o Red, escapou Caiu o Red Rebola, Nando ou Xarope essa briga é boa Vamos ver como vai ser agora Nossa, meu amigo Nando, Xarope e Rebola Caraca, Reboleira Foi treta, hein Dois coach, né, irmão? É... Eu falei vou pular no mais fraco Tela Ai, foi mal, foi mal Nossa, mano, tela na final não dá, né, gente Porra, ninguém, ninguém quer morrer, ninguém quer morrer Olha lá, Rebola Pegou, Rebola pegou um já Redzão tá por ali Que isso? Meu Deus, escapou! Oh, nossa, o Red caiu pra Bela! Olha o Rebola, quase, quase, quase! Abri aqui embaixo. Olha o Shadow! Matou, o Shadow matou Casquinhas! Cinco pessoas vidas: Chevo, Rebola, Nando, Bela Nube e Xarope. Ixi, o Theo já caiu, hein? O Theo já caiu, hein? Pode perder o terceiro lugar. Shadow e o Nano ainda estão na briga Pelo primeiro lugar ali hein? Rebola, Bela Noob Olha lá o Xarope ah, era, era, o, era o fake da Bela Noob Nossa, eu falei mano Caraca, que doideira Olha a treta que pode acontecer Agora começa a ficar complicada Galera toda preocupada Olha a Bela Noob ali com o Nando o Nando já armou a bola de prata Abriu tudo ali Olha Rebola! Matou o Geno! Nossa! Olha a treta! Que isso? Caiu o Rebola! 3, 3, 3! Nando, Bela Nube e Xarope, ela caiu! O Nando e o Xarope, o Xarope ganhou! Xarope, Nando e Bela Nube Meu Deus do céu! Nada! Tudo maluco o negócio! Xarope, Nando! Em segundo e Bela em terceiro. Caraca! Meu Deus do céu! Vamos ver o que aconteceu, galera! Vamos ver o que aconteceu! Tá na tela pra vocês! O primeiro lugar foi Shadow! Por um ponto! O bot é muito vacilão, João. Eu matei o Shadow, João, pra <risos> deixar já um o Nando no bagulho, João. O bot é muito vacilão. Eu, eu, eu tava com um set de <risos> Shadow Nossa. lá no meio. Eu ah, mas a rede de... Todo mundo Eu falei, mano, eu não saio daqui enquanto eu não eu matar entendi. o Shadow João. Mas eu entendi o porquê o, o Bot O Bot com o primeiro lugar me garantiu o terceiro lugar, mano <risos> O Bot pegou o terceiro lugar Eu dava mano. um 20 de 10 para ele De 20, você tá maluco, João <risos> Ah, mano, tá tirando, mano Mentira, mano O Shadow ganhou O Brunão Rivals eu não vi. Que que é isso? Pera lá, já tá me mandando mensagem, ó. Já mandou aqui também, tá ó, ó, ó, ó. Esse aí não tem não, jeito. Não vai focar eu mais não. Olha lá, ó. Não pode ter o jogo. Não, <risos> não, não essa porra, vacilão. Vai focar eu mais não, mano. Fica com cinco <risos> <risos> assim, um pontos aí, vacilão. <risos> Olha o Shadow! Mano, mano. ele deu sorte, Na hora que eu matei ele, ele falou ferro. certeza, mano. Mano do céu. É, cara, eu entrei pra dar risada, mano Valeu, Foi tio. da hora, foi da hora, foi da hora. Foi pop, mano. Tá aí, galera, pra vocês na tela Tá aí, ó Caramba, por que, que não atualizou? Agora sim, agora sim Vamos ver, então As finais ficaram desse jeito Shadow O grande campeão Shadow Foi focado no final Acabou caindo, o rebola falou que ia matar e matou mesmo O rebola falou, eu mato Matou é bom, mesmo, cara. meu Deus do céu Olha o rebola maldoso Ó, oh, eu posso falar uma coisa Eu é. não morri uma vez pro campeão Eu matei ele três vezes Nossa é, irmão, Se liga, valeu, tio. foi da hora <risos> Top, top, top, rapaziada Muito bom, mano, muito, muito bom, mano. bom mano. Cara, eu vou botar aqui pra vocês Daqui a pouquinho, peraí, deixa eu só pegar aqui a tela, o botzão acabou O xarope, o botzão, né O botzão acabou fazendo a dele na, No finalzinho, ele foi buscar E ele falou lá atrás, ele falou Calma, tem tempo, eu falei, que? Caraca, então o teu caiu Não, Belas, que isso Aquela hora lá, era? Aquela que era minha em cima do redzão Caramba, mano Deixa eu pegar aqui, ó É... Deixa eu pegar, deixa eu ver se consigo pegar aqui. Poxa, eu tô mandando mensagem de voz de novo, né? É. <risos> Deixa eu por aqui. Peraí, peraí. Tô preparando as coisas aqui pra poder mostrar. Ai, que da hora, cara. Que da hora. Muito bom. O Shedão ganhou 100 pila de, de gift cards. Esse é só o primeiro, né, Brunão? É, é só o é, é só o primeiro. É só o primeiro. É só o começo, é só o começo, calma Galera, para é pra vocês então Neste momento a gente tem então O grande campeão Já temos o grande campeão Tá aí do meu lado aqui então Agora Pra vocês O campeão Tá aí pra vocês Shadow Denis, Sem pilas Nando Bueno, 30. E Bote, 20 reais. Ô oh, Shadow, respeita agora seus vacilão. Ô Brunão, Ai, meu será Deus. que agora sai meu passe de batalha? Nossa, é verdade. Perdão a conta, Shadow. Agora dá pra pagar, hein, Shadow. Mano, agora vai ser pressionado. Agora não tem jeito. Deixa eu voltar pro meu clube. Se tiver vaga ainda... Esse aqui foi... É, esse aqui foi o bot em primeiro, o Nando em segundo, é verdade, bote primeiro, Nando em segundo, e o terceiro foi o... Agora eu não lembro que foi o terceiro. Deixa eu pegar aqui, eu tô atualizando as coisas. O terceiro foi o... Foi a Bela, foi a Bela. A Bela mandou bem, a Bela mandou bem. Obrigado, Bela, pelas, pelos beats também. Muito obrigado. Valeu de coração. brigadão. É isso aí, ó. Top demais. Então, o grande campeão foi o nosso mano Shadow Danny. Então, quem votou no Shadow Danny acabou ganhando 16%. Ganhou a aposta aí do Cassinão do Brunão. 16% ganharam. Mandaram muito aí. Quem apostou no Shadow deu bom. Deu bom pra ele. Muito top, galera. Muito top mesmo. Foi top demais. É isso, Rebola, foi só o primeiro, como você disse, né? A gente tem aí bastante coisa pra fazer, a gente vai fazendo muitas coisas pra entreter a galera, pra curtir, pra galera que é sub ter uma vantagem também, a gente faz isso pra que a galera que seja sub também tem uma recompensa, né, Rebola? Sim, é o intuito, né, aproximar um pouquinho mais, e é, é o que o Bruno exatamente falou, é a gente devolver um pouquinho, né? Vocês apoiam a gente aí com sub, Exato. com tudo, é, é o mínimo que a gente pode fazer aí. É. A gente queria fazer sempre, né? Às vezes não dá pra fazer. Sim, sim. Aí sempre que puder a gente vai estar tá fazendo aí. O Brunão aqui, as minhas vão começar no meu canal logo mais. Exatamente. Fiquem de olho. É isso, daqui a pouquinho o rebola começa também, a gente começa a fazer, fazer lá a também. também.